Oi gente, no último vídeo eu falei pra vocês que pra montar uma reserva de emergência tu precisava se organizar financeiramente para que todo mês sobrasse um pouco de dinheiro Então hoje a gente vai falar sobre como organizar as suas finanças para que esse dinheiro só. Eu quero começar dizendo que o que eu vou falar aqui hoje não é uma regra e que pode ser que não funcione pra ti mas você pode pegar algumas coisas que eu vou falar para melhorar a tua organização financeira Eu gosto de um processo de divisão de despesas que se chama 50-30-20 mas eu faço uma adaptação deles. Então eu divido as despesas em três tipos. O primeiro tipo seriam despesas essenciais, depois despesas de lazer e depois despesas com o futuro. As despesas essenciais são água, luz, aluguel, seguro, se você tiver, plano de saúde, transporte e alimentação. Ou todas as coisas que tu precisa para viver. Por isso despesas essenciais. O ideal é que essas despesas não comprometam mais do que 60% da tua renda. Mas a gente precisa ressaltar que um aluguel de mil reais pode ser... 100% do salário de alguém que ganha um salário mínimo como pode ser 20% de alguém que ganha 5 mil reais no mês e é por isso que eu falei que essas dicas não são uma regra tu vai usar elas adaptando para tua realidade para deixar a tua vida financeira mais organizada do que ela tá hoje a segunda categoria é o lazer são coisas que tu precisa, que tu quer fazer mas que não são essenciais para tua vida como ir no cinema então o ideal é que essa categoria não comprometa mais do que 20% da tua renda e por último a gente tem a categoria de futuro desses 20% de futuro metade tu deveria usar para educação ou alguma coisa que pode fazer com que a tua renda aumente, por exemplo, fazer um curso na Udemy. Essa outra parte, ela é literalmente pro teu futuro. Isso inclui metas de médio e longo prazo e também o dinheiro que tu pode ter guardado pra não depender única, exclusivamente da Previdência Pública. A primeira coisa que tu vai fazer é montar tua reserva de emergência se tu ainda não tiver ela. Depois de ter montado a reserva de emergência, tu pode usar metade desse dinheiro para o que eu chamo de dinheiro da aposentadoria e a outra metade para tuas metas de médio e longo prazo. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre onde guardar o teu dinheiro de reserva de emergência pra tu ter um rendimento melhor do que tá papando. Agora eu quero saber de você? Como tá a sua vida financeira? Tá organizada? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E se tu gostou, manda esse vídeo para um amigo para ajudar ele também. E a gente se vê no próximo vídeo.